Jornais uh, de papel, cada vez menos, raramente consumo, uh, vou às páginas, uh, vou às online, etc., uh, e leio lá. Uh, rádio consumo alguma, mas quando andando de carro, e não é, não é há anos 50 de parar para ouvir rádio, é se tiver, e sempre com aquela opção do... Não me apetece ouvir isto mudo, não é? Com uma infinita escolha. E isso consumo. Eu até ouço mais rádio do que pôr músicas por mim no carro, quando ando de carro. Hum, e televisão cada, <tos> te, te, te, te televisão cada vez menos. Televisão, raramente vejo. Uh, televisão em direto. As notícias já não te consigo. Não, não, a, única, a última coisa que eu vi televisão em direto, eram as notícias, os telejornais, e não consigo, não consigo, é, um, é uma barbaridade, é, é, já não dá, eu tenho de, completamente, eu tenho de, o que também é um perigo, mas eu tenho mesmo de selecionar o que vejo, porque não, não tenho, eu não, eu não consigo ver um telejornal em que abre com, ainda agora recentemente, um jogador de futebol que recebeu uma medalha, a seguir a é um treinador de futebol que recebeu uma medalha, depois é outro jogador de futebol de não sei o quê, é, bá, isso não me interessa. Está bem, eu admiro, são espetaculares, os melhores profissionais, etc. Mas se calhar para mim é um bocadinho mais importante perceber o que é que está a acontecer com o Brexit. Se calhar é um bocadinho mais importante perceber uh, o que é que aconteceu na Venezuela depois do drama todo que houve, o que é que, está, o que, é que aconteceu na Catalunha depois do... É, já não vendo, não interessa, pode para fora. Nós estamos... Hoje é o último dia de um ano em que... Na Catalunha houve as manifestações pela independência, presos políticos, etc. O Brexit andou para a frente e para trás desde há três anos e, e este ano o Boris ganhou as eleições, o que legitima a saída, a bem ou mal, e vamos ver o que é que isto vai dar… Uh, Deixou-se falar na Coreia. Há quanto tempo é que não aparece o Kim il e o Kim jong e, e o regime? Não aparece na televisão. Mas porquê? Aquilo deixou de ser um no... Não, agora já não interessa falar nisso. A Venezuela, o Guaidó e o Maduro e quem é que é? Não se fala nisso. O Chile. Epá, e, e se calhar uh, questões... nos últimos tempos foi o SNS. Mas é a moda. Da noti... É, é a notícia da moda. Não é? E há aqui o tema do SNS nos últimos tempos foi o ambiente, e a Greta, e a notícia da moda, e dou-lhe seis meses para, de repente, o, a moda ser, é uh, pá outra coisa qualquer, um, sei lá, o direito do, do, das plantas, ou seja, sei lá, uma, outra coisa qualquer que nem te passa pela cabeça, e isto tudo ficou para trás, coisas que são, se calhar, muito mais importantes para nós, Bem, portanto eu tenho mesmo de selecionar, a mim não me interessa saber o que... que aquele treinador que é ótimo, eu não, eu gosto imenso dele e não sei quê, tudo bem, mas eu tenho as minhas prioridades.